Primeira amada deles, Gal, mas fica aí nos altos a boa escolha de stickers do Drop com essa K aí. Essa K eu tô falando, velho. Essa K eu tô dando a dica. Essa K eu acho que é a primeira AK-47 CS2, tá ligado? Ela vai ser lembrada como uma, uma skin feita pro CS2. O que o Gaudês falou faz muito sentido Afinal, essa skin de AK-47 foi lançada na última caixa do CSGO Um mês antes do lançamento do CS2 E o nome da caixa? Revolution Revolution Case, a caixa da revolução, traduzindo pra vocês A Valve lançou essa caixa, obviamente Para indicar a revolução que viria na história do Counter Strike Mas afinal, que skin é essa e como ela está no CS2? Hoje eu tenho algumas notícias para vocês sobre o mundo das skins Muita coisa insana acontecendo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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 Vamos lá, Para começar Uma skin com o segundo melhor float do mundo acabou de ser dropada Mas assim, ela não tem o segundo melhor float do mundo para aquela skin Ou então o segundo melhor float do mundo para aquela arma Não, é o segundo melhor float do mundo para todas as armas e todas as skins que existem O float 0.0000000000 um, a skin, uma Pepe Bison StatTrek, embargo, Factory New, obviamente, é uma Pepe Bison bonita, é né? uma Pepe Bison aí, sem nenhum desgaste, a skin é legal, mas assim, é Pepe Bison, né, então... Quem quer? Tem um nesse float, rapaziada De verdade não Dá nem pra contar os zeros direito Ela só perde pra uma skin Que tem um zero depois do ponto No caso Uma M249 Gator Mesh De float 0.0000000008. 000 000 essa skin do Rambo, como vocês sabem Há muito tempo já É a skin com o melhor float do mundo Mas antes Essa CZ era a que tinha O segundo melhor float do mundo Oito zeros depois do ponto Assim como a Pepe Bison Porém, né Depois de todos esses zeros a Pepe Bison tem o número 1 um, e a CZ número 2 E quem craftou essa CZ foi um youtuber gringo muito famoso, o Sparkles Ele que é conhecido, por ter feito aí várias skins Um dos melhores floats do mundo, ele fez a Gangler, Top Mundial, a Glock Fade, enfim Vários aí Aconteceu a segunda maior venda da história do CSGO barra CS2 Duas skins que juntas foram vendidas por cerca de 500 mil dólares Que em reais dá 2 milhões e meio um pouquinho mais na verdade. 2.528.450. As skins do caso foram essa 47 Blue Jane de pattern 661 e quatro adesivos Titan, uma minimal wear de float 0.11 e para combinar com essa K, a Karambit Blue Jane com o melhor pattern do mundo, pattern 387 toque Mas você não falou um dia que essa Karambit aí custa 1 milhão de dólares e agora o cara comprou essa Karambit mais uma K. Por 500 mil? É porque aquela de mais de um milhão de dólares é a Factory New. E só existe uma Factory New no mundo. Essa que o cara comprou é a Well-Worn, bem desgastada. Brilha menos dentro do jogo, chama um pouco menos de atenção. Quem pagou tudo isso nessas skins, obviamente, foi um chinês, o Edge. ele tem várias outras skins extremamente caras e raras. Como essa Nomad aqui, que tem o um segundo Winner pattern. Esse daqui é o Backside, porém, o Playside é esse daqui, ó. 100% azul. Uma faca de diamante, praticamente. O bicho é bravo. Sobre a skin de AK Que o Gaules estava falando Eu acho que né, a maioria aí já sabe É a AK-47 Headshot Que como eu já adiantei no começo do vídeo Foi lançada há pouco tempo Na última caixa lançada no CSGO A Revolution Case E é uma skin holográfica Que dentro do jogo Pelo menos no CSGO Tinha um efeito sensacional Eu de verdade amo essa skin No CS2 eu confesso Que já tive a oportunidade De conseguir pegar uma ali né, Dentro do jogo Porém não senti esse mesmo Efeito holográfico Mas rapaziada O CS2 está no beta tem muito pra evoluir ainda E assim como o Gal, eu também boto muita fé nessa K. Não só eu, né como grande parte da comunidade Não é à toa que desde o lançamento do CS2 Ela tem valorizado muito E o craft que o Saulo fez colando adesivos holográficos da fúria na K. Mano, combinou demais, assim, porque é uma skin holográfica com adesivos holográficos. Eu já tenho um outro Deadcraft pra sacar que eu estarei fazendo em breve, então aguardem. Até lá, se inscrevam no canal, para não perder nenhum vídeo, ative o sininho, me ajudem aí a bater um o milhão de inscritos, falta pouco. E caso queiram mais vídeos como esse, noticiando de maneira rápida o que tem acontecido aí no mundo das skins, digam aí nos comentários que eu posso estar trazendo. E é isso aí, mano, Eu, e por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fá